Ah, eu entendo que foi excelente o Pix, porque por exemplo, a minha mulher, todo dia que sai de casa, ela me pede dois mil reais no Pix. Todo dia? Todo dia. Pra ela fazer o quê? Não sei, eu nunca dei. <risos>